E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, nós vamos jogar com um bilionário E como galera, que um bilionário vive, além, e vou explicar pra vocês, além de respirar e piscar e comer Um bilionário, obviamente, vive com luxo, com coisas caras, carros, mansões, mulheres, roupas, e sim... O Trevor é esse bilionário, como vocês podem ver ali, a grana. Então, primeiramente, vamos começar pela roupa, depois os carros de luxo e depois vamos para as mansões e, lógico, para completar a vida de um bilionário. Festinhas! Só lembrando, galera, que você que está assistindo esse vídeo, eu estou agora lá no Facebook fazendo live juntamente com o Troy. Então, se você quiser assistir a minha live... Vai aqui na descrição, segue a minha página, porque sempre você vai ser avisado quando eu fizer uma live ou de GTA ou de outros jogos, então quer ver a live do Dinata? Então corre lá no Facebook, beleza? Então vamos dar um trato aqui no trevão, já estamos aqui trajados, compramos aqui a nossa roupa de bilionário Apesar que eu estou parecendo com um traficante de drogas colombiano <risos> E tá assistindo Darks, vê que os caras são assim né mano, se veste dessa forma Mas enfim, agora é a hora de comprar aquele carrão insano Porque com essa caminhonete aqui, obviamente que não dá né mano, para pagar de bilionário Então bora lá comprar a nossa nave irmão muito bem, chegamos aqui na concessionária e qual máquina eu devo escolher, mano? Essa daqui já me chamou a atenção lá de fora, cara, dá um ligo nessa criança, isso aqui é nada mais nada menos que um Lamborghini, velho, eu acho que o último modelo aí que foi lançado, olha que coisa sensacional deixa nos comentários qual é o nome desse Lamborghini aqui galera que eu acho que tem na lateral dele dela mano sinceramente me fugiu o nome desse Lamborghini aqui ó coisa linda, bom Ricasso precisa ter um carro desse né mano ó temos aqui um Bentley não sei se é assim que se pronuncia temos um Mercedes um Porsche mais no estilo SUV e um Mustang que lá nos Estados Unidos acaba sendo um carro, digamos que popular. Acho que sim, né? Não é bem um carro popular, mas você não precisa ter ganhar muito dinheiro para ter um carro desse. Mas como somos muito endgearado, é o seguinte, cara, eu vou embora daqui, eu vou sair daqui com esse Lamborghini laranja lindo demais, cara. E é, já vou levar Todos esses para minha garagem da mansão gigante, big, numa montanha com piscina linda que o Travão comprou. Nós vamos levar todos esses carros aqui, porque um bilionário não pode ter só um carro, cara. Mesmo que esse carro seja muito caro. Ele necessita de mais veículos para entrar na sua garagem e olhar e ficar naquela dúvida. Qual que eu vou sair hoje? Qual ocasião eu devo escolher um carro para hoje? Porque é basicamente assim, a vida de um bilionário. Então, escolhi aqui a Lamborghini. Agora, galera, vamos para a nossa mansão, mano. Olha que mudança de padrão de vida, hein? Nossa, velho, olha o motor disso aqui. Caraca, moleque. Vamos acelerar ela na pista? Ó, oh, vamos acelerar essa criança aqui, ó oh. Olha que maravilha de carro, irmão Olha o spoiler subindo Ali é a nossa mansão, galera Mano, vocês vão pirar nessa casa, cara Mas antes, vamos acelerar Ó uh, uh, oh, a visão, a visão é incrível Bora lá Aqui, ó, oh, a entrada da nossa mansão Fica nesse ponto. A mansão novinha. Você pode ver que os caras estão até arrumando aqui à frente. ó. Nova aqui em Los Santos. Então, galera, bora mostrar a mansão de um bilionário. Em ah. cima de uma montanha. Show. Aqui é o estacionamento dos visitantes. E aqui... É A nossa mansão, cara Olha isso Que coisa Linda, mano Que coisa maravilhosa, irmão Bora mostrar a mansão do trevão Ó, oh, essa parte aqui era pra ter água, mas não tem Olha a visão, pra Los Santos, cara que coisa louca aqui em cima da montanha Temos aqui a nossa piscina. Temos a nossa área. Aqui próximo da piscina. que Tem a churrasqueira. Uma mesa. Bebida, muita bebida. Para quando tiver as festas. Apesar que a festinha que a gente vai. Não vai ser nessa casa. Mas vai ser outro. Outro é, estabelecimento do Trevor. Que é um resort bem louco. Com muita gente. Mano... Que show. Agora ó, vou mostrar pra vocês a casa e no finalzinho a garagem, né? Olha que casa gigante, galera. Ó, dá até pra colocar um carro aqui dentro, mano. Não tem aqueles ricaços que... que tem um carro dentro da casa? Basicamente o Trevor aqui, mano. Basicamente a vida de um bilionário. Acho que foi até o Wake Batista, né? Que... É... Foram lá Ai, mano Eu dirijo muito mal Não foi o Eki Batista? Ó, dá pra colocar dentro da casa o carro, mano Olha isso Vai ficar só um Lamborghini no, no seu... Dentro da sua casa, assim, cara Olha isso, que louco Se liga Ó Lindo, né? Bom, vamos mostrar aqui a casa do bilionário temos essa vista, essa montanha, lá pro forte. Temos a vista aqui na parte de cima, que é basicamente... Essas janelas, elas fecham. Elas e aqui é uma cama, é um quarto. Temos é, a sala, mais aqui alguns... Um, um barzinho aqui, ó, as visitas. Olha que louco isso aqui, cara. Várias bebidas. Com essa visão pra piscina. Olha a visão da, pra piscina. Temos aqui... É, essa saída, que é, a, que é a saída pra piscina. Show demais. Isso aí é água mesmo, cara. Dá pra nadar aí. E temos aqui... Banheiro aqui social. Eu quero encontrar aqui... Como uma casa que é nova... É um elevador. um elevador aqui ó... Para a parte da garagem. Aqui nós descemos... Para a garagem. Bom... Vou mostrar para vocês... A garagem. Temos ali uma plantação... Eu não sei o que que é. <risos> eu vou mostrar... Da parte de fora indo galera, para a garagem da nossa mansão sinistra. Olha lá, olhando daqui, ó. Linda, mano. Ó, aqui, se eu não me engano, é um jardim. Acho que dá pra pousar helicóptero aqui. Jardim bonito. E vou descendo aqui. Fica a garagem com os demais... Veículos Bom, descendo aqui na nossa garagem Dá um ligo nesses carros, cara Só máquina, inclusive Tem aqui os que eu comprei, né E também, olha isso, cara Só carrão, meu irmão E esse aqui eu acho que é de um filme, hein Qual filme que é, hein Temos aqui os nossos blindados Nossas, é... Lamborghini Mercedes, que lindo, cara Causa aqui Olha, essa aqui é blindado por causa de um ataque, né? Um cara milionário. Temos as nossas máquinas aqui. E olha a visão da garagem. Lá para Los Santos, que não tá renderizando. <risos> Enfim, galera. Essa é a mansão do milionário. O negócio é o seguinte. Pra finalizar esse vídeo... Caraca, o Trevor tá, tá suando, mano. Olha as costas dele. Pra gente finalizar esse vídeo, eu vou pegar aqui um... Acho que eu vou pegar esse Mercedes aqui, mano. E vamos finalizar esse vídeo lá no resort do Trevão, irmão. Bora lá. Bom, o resort ele fica aqui. Tá aí a segurança. Vou deixar meu carro aqui que não tem como descer com o carro. É meu também. Eu comprei. Olha aí, ó. E é aqui que rola as festinhas, cara. Haha. <risos> Olha só que louco isso aqui, cara. E ficar perto daquela ponte. Infelizmente, futuramente eu vou fazer aqui o. Vou construir aqui uma, uma garagem aqui embaixo para os ricaços que vierem aqui no resort. Ficarem. É, colocarem seus carros na garagem. E aqui tá as mulheres, aqui tá a balada, aqui tá. Lógico. Que é o local onde a gente torra aquela graninha. Já que somos ricos. Olha isso, mano. Aqui meus, meus funcionários. Helicóptero ali, ó. Dá pra vir de helicóptero. E é isso, galera. Vamos curtir aqui a vida de bilionário. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou trazer o dia, a vida de trilionário, hein. Será que... Vai mostrar as coisas mais insanas aqui. Bom, fica ligado no canal. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Fui!